Sair a galope pelo pátio da escola pode ser uma aventura que transforma cabos de vassouras, talos de palha de coqueiros ou qualquer pedaço de pau em velozes cavalos, que levam as crianças a experimentar a velocidade da imaginação. Familiares e artesãos locais podem ajudar na elaboração dos brinquedos, para que a cavalaria possa conviver perfeitamente com as crianças no pátio escolar em brincadeiras bastante movimentadas. Vamos povoar a escola com meios de locomoção imaginários. Lucas, para nós que já não somos crianças faz um tempo, né? É muito gostoso ter contato com esses brinquedos e recordar, né? Quando eu vi esse aqui, por exemplo, já me veio a cabeça assim, olha, o meu não tinha cabeça, eu só brincava com o cabo da vassoura, e aquilo era o meu cavalo, né? E eu estou vendo que aqui nós temos várias opções de cavalinhos que remetem a várias possibilidades para o professor desenvolver com as crianças. Me fala um pouquinho sobre esses brinquedos, artisticamente, em termos de materiais e quais sugestões a gente pode dar para os nossos professores desse Brasil. É, esses brinquedos aqui, eles são feitos com exatamente com esse pensamento De fazer a gente recordar de quando a gente brincava Das crianças ver como que era a nossa infância, né? Que, que, é, a gente usava a imaginação para tudo Com vassouras, rodinho o que a gente achava que dava para pedir Que era um cavalo a gente fazia e aí, eles são feitos. Esse aqui exemplo, é feito com tecido, e aí é tecido: é, esse, papi, esse cordial, exato barbantes, é, linhas, botões. Então, basicamente, ele é feito todo de tecido. Assim, o principal material que é usado. E aí, as possibilidades que os professores podem achar para fazer é com garrafas pets, né que dá para fazer é, a estrutura do, da cabeça do cavalo fazer com que as crianças procura em garrafa, ou de casa mesmo. É, o, o restante das estruturas podem ser com barbantes mesmo que as crianças têm em casa, ou até mesmo nas escolas já tem esse tipo de barbante. Ah, os cisal, se não acharem, pode ser com barbante mesmo, sabe? Com até o barbante duplo que a gente faz, de amarrar um barbante no outro, aí fazer um pouquinho mais grosso e fazer essa questão da sela. E os cabelinhos assim, podem ser vassouras velhas que já não servem mais, tirarem aquela aquelas coisas da vassoura e colarem na própria garrafa ou, ou passar uma estrutura de papel antes para fixar melhor. E ou até mesmo barbante, que aí tem aquela questão também da, da como a gente fala em todos os brinquedos. Da coordenação motora, Sim. né? De ensinar a criança a furar a garrafa pet, passar por trás, por baixo, e colocar tudo certinho, Sim. e aí a imaginação da criança vai longe, né? Vai longe. Linha de crochê também Sim. talvez Sim. possa ser uma opção interessante, Exatamente. né? E que geralmente as mães, as avós têm a mão, né? O professor pode fazer um, um cata desses materiais com as famílias, construir com a própria criança e explorar e todas as possibilidades. E eu vi aqui que nós temos uma opção toda feita de bambu, né? olha esse cavalo, então segura aqui para mim um pouquinho, uhum. Lucas, a gente, deixa eu mexer aqui nele, nós temos a, a, a cabecinha do cavalo, é simplesmente o bambu dobrado né? e já remete a essa ideia de cavalgar, né? Aham, uhum. que até porque as crianças antigamente viam muito isso pessoalmente, né, cavalos, era o meio de transporte mais usado, então as crianças viram isso e já veio trazendo desde lá até chegar em nós, assim, e é sempre o cavalo, por mais que hoje nós temos todo esse meio de transporte que nós temos tecnológico, o cavalo é sempre visto como algo gracioso, né, algo magnífico, assim, então as crianças sempre são apaixonadas por cavalo, e isso é passar de geração em geração e eu espero que isso nunca morra, né, a, a criatividade da criança de inventar algo, uma possibilidade de fazer um meio de transporte dela própria, assim. O faz de conta que corremos o mundo por muitas léguas nos permite perceber que materiais simples ou sucatas podem virar brinquedos incríveis nas mãos de uma criança. Quer ver só? Basta que você, professor, entregue um cavalinho de pau e observe se logo as crianças não vão sair cavalgando pelo pátio da escola. Para incrementar ainda mais esses momentos de diversão, convide os seus pequenos para uma oficina.